Fruto da confiança do governo e da nação brasileira nas ações de vocês, damos mais espaço, mais espaço para que possamos definitivamente, num prazo que seja o mais rápido possível, debelar esse terrível vírus, o nosso Zika. E agora, podendo avançar, graças aos esforços de todos, em especial dos três ministérios, que com, essa, com esse momento dá oportunidade que a comunidade científica possa avançar, avançar no momento certo, avançar para que possamos, o mais rápido possível, apresentar resultados que vão ter enorme significativo não apenas para o Brasil, mas para todo o planeta.